Muito bom dia, pessoal do meu, do seu e do nosso Mato Grosso ao vivo. Nós estamos aqui neste momento é, à frente do Cemitério Municipal de Alta Floresta, Jardim da Saudade, para trazer para vocês um retrato da, da arrumação do, do muro do cemitério. Após a nossa matéria ter é, repercutido há cerca de três semanas, quanto à instabilidade que se encontrava esse muro do cemitério, nós estamos aqui trazendo para vocês que a Prefeitura Municipal, obviamente, tomou vergonha na cara, né? e estão aqui fazendo a manutenção do muro. O muro foi todo derrubado, foi devidamente aqui é, calculado o perigo que estava sendo que estava sendo apresentado o risco para a vida dos cidadãos e com isso vocês podem ver aqui que o muro está sendo reerguido temos aqui as imagens de alguns buracos que estão sendo feitos a forma como está sendo tratado a questão e tá aí, é pra vocês verem que a nossa matéria teve efeito, né? Infelizmente o presidente da Câmara foi na, na mesa diretora lá e falou algumas besteiras, poderia ter evitado, ficado quieto, perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, mas preferiu levar uma peia, né? E preferiu absorver toda todo o problema que nem era dele, aliás, era assim, né? Ele, como vereador, não é a imprensa que tem que fazer esse papel, mas sim os vereadores de alta floresta é que tem que fiscalizar esse tipo de problema, ó. O muro parado, é, pronto para cair, pronto para acontecer uma tragédia, há mais de um ano e meio, conforme disse o próprio presidente da Câmara, mas nada era feito. Bastou a gente vir aqui, mostrar para a sociedade o, o desleixo com com a coisa pública, além do que existe um ladrão que foi empossado é, e que estava se beneficiando aqui, do, tanto do cemitério como da, da rodoviária, graças a Deus foi exonerado, e nós estamos aqui hoje para mostrar o serviço, o lado positivo é, da prefeitura, parabéns à prefeitura, Parabéns aos vereadores, o, provavelmente o presidente da Câmara mexeu uns pauzinhos, né? Eu acho que ele teve parte nisso, quero parabenizar e trazer para vocês da Sociedade Alta florestense a questão do muro do cemitério, que agora, se Deus quiser, vai ser reformado, vai ser reerguido e dando a, a total dignidade que os nossos entes queridos, nossos ancestrais, é estão enterrados aqui merecem, certo? a dignidade e a moral que eles têm para estar é, na sua última morada, tendo uma residência digna, certo? Mato Grosso ao vivo, ao vivo e a cores, aqui direto do cemitério municipal de Alto Floresta.